Os peixes é, mais gordos, tá? Aqui a gente tá com aproximadamente duas paneladas e meio final de peixe, chegando a 3 paneladas de peixe, é, porque é o primeiro ciclo, é né? o que eu expliquei, começar devagar. Então aqui esses peixes foram os peixes que sofreram com um pouco de doença. Então a gente fez o um tratamento com sal, tudo direitinho o é, um grande benefício de você trabalhar o é um um benefício de vocês trabalharem com a aquaponia tá os nossos projetos de aquaponia é, lembrando que a nossa equipe é especialista nisso os nossos projetos são todos dimensionados da nossa forma que os nossos engenheiros o tecnista então não é qualquer projetinho que você olha aí no YouTube que funciona tá os nossos projetos de aquaponia eles ajudam muito na absorção de nitrito e nitrato da água tá então é, o nosso tanque ele é um tanque de PAD, todo bonito. A gente manda ele para o nosso sistema de filtragem, onde a gente faz a eliminação da amônia. Então, esse projeto, com todas as lotações dos tanques, ele está dando amônia 0.5, 0.25. Então é uma amônia muito baixa. Uma amônia né? a amônia aí é excelente, até tanque escavado não consegue chegar nesse nível de amônia. Então, o nosso, é... Só que qual que é o problema? O nosso filtro ele transforma a amônia muito rápido. Então a amônia vai lá para baixo, transforma tudo isso em nitrito. E a aquaponia, ela absorve todo esse nitrito, tá? O nitrito aqui do projeto está ficando em torno de 0,3, 0,4. Isso que a gente não está com a lotação máxima da aquaponia. Hoje a gente está com um quarto do potencial da aquaponia, tá? É, então, a, você acaba aproveitando a aquaponia, né? O alface, para absorver os nutrientes da expressão e do resto de ração, peixe morto. Ou seja, você acaba transformando fezes que você estaria perdendo em rentabilidade e 30% da ração, o, o peixe ele acaba é, defecando. Então você transforma esses 30% de desperdício em rentabilidade. É, a gente vai lá para a parte de aquaponia para vocês verem o alface, verem o desempenho do peixe. E uma coisa, todo mundo pede, Rafael, filma seu filtro, mostra como, como que ele é por dentro tal. Eu não faço isso porque muito concorrente nosso... Segue a gente no YouTube, até a gente estava tendo um probleminha esses dias, eles usarem nossos vídeos para falar que é dele. Vocês viram eles comentando não comentaram, olha, eu também faço, sei lá o quê. Então eu não ponho os vídeos dele por dentro, porque hoje nós somos os únicos fabricantes de filtros para a piscultura do Brasil. Então eu não quero que ninguém copie eles, tá? É, então a gente vai lá para baixo mostrar a parte dos alfaces.